Use a ferragem no assento da cadeira. Atente-se ao sentido em que ela deve ser posicionada. Encaixe o pé na ferragem do assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.